Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Uh, quero agradecer desde já todas as subscrições e todos os comentários que têm feito ultimamente e também deixar uma, uma recomendação para quem não subscreveu, pode fazê-lo. É sempre positivo para mim, para continuar a fazer estes vídeos. Uh, para hoje queria-vos mostrar uma dica muito simples que, que é quando vocês têm uma mistura já bastante atarefada e, e como podem ver se eu puxar para aqui o Performance Meter, temos vários plugins a consumir já bastante PDC e, e normalmente o que acontece é que poderemos querer gravar nesta sessão. A forma mais simples de se fazer é exportar, fazer um render desta desta, desta música, importar uma sessão nova, gravar as novas pistas, importar de novo essas pistas gravadas para aqui, porque a latência. Quando se grava já numa mix com, com plugins e com processamento, normalmente fica muito, a latência fica muito alta. Para o vídeo de hoje, como vocês podem ver, eu estou com 512 samples, uh, normalmente trabalho a 1024, tive, baixei um bocadinho mas uh, este truque é muito simples, no primeiro vídeo da dica número 1 um, uh, eu expliquei que vocês podiam instalar o reaPack okay? e no reaPack tem um script, se fizerem Browse e escreverem MPL uh, Latency, tem um script que se chama Toggle Bypass All Effects With Latency, ou seja, ele vai fazer Bypass a estes efeitos uh, para um, número de, para um determinado número de samples e eu já vos vou mostrar este script funciona da seguinte forma depois de instalado e vou-vos explicar como é que instalam é muito simples uh, mpl uh, latency se carregarem com o botão direito este i que aparece aqui quer dizer que já está instalado mas se não tiver instalado vocês carregam com o i e fazem instalar okay? e para desinstalar qualquer script é uninstall tem que ter um reapego vejam na, na dica número 1 que eu explico como, como é que podem ter este menu cá em cima, se não tiverem. Passando agora à parte de baixar a latência, eu posso mostrar, se eu criar uma pista nova e for tentar gravar qualquer instrumento, neste caso vou usar a voz para demonstrar, vou pôr o input do meu micro, espero que consigam ouvir, uh, e há várias formas de fazer isto, também podem fazer com o software do vosso interface, de, de, no meu caso tenho a o eu poderia com zero latência monitorizar através de, de, do controle da minha, do meu interface e não pelo Reaper okay? é possível, mas no caso de quererem ter processamento ou reverbs ou etc que já estão na sessão e para ter já o, o vibe uh, a gravar já com como querem final às vezes temos que usar dentro da própria DAW neste caso eu vou ativar Ai, ai, ai, ai, ai. E como podem ouvir, tem bastante latência. Agora, se corrermos aquele script, do MPL Latency, vai-vos aparecer esta listagem nas Actions, ou seja, para instalar é no Reapag, mas para ocorrer é na Actions List, ok? E agora vou baixar, ele vai fazer Bypass, vocês vão poder ver aqui nesta janela de lado, vou aumentar, ele vai baixar... Eu quero que ele faça off a todos os plugins que tenham uma latência superior a 128 samples. Ele baixou. Bastantes. Okay? Alguns, como estão em buzzes, não vão dar. E se estiver no, no monitoring effects, também não vão desativar. Mas é uma grande diferença. Alô, alô, alô, alô. A diferença entre isto e É bastante diferente, não é? Ok, para hoje a minha dica é esta, espero que, que sirva e que seja útil para muitos de vocês, para mim de vez em quando é, e obrigado por assistirem aos vídeos e não se esqueçam subscrevam e se possível ativem as notificações que assim recebem sempre por, por e-mail quando há um vídeo novo e partilhem nas vossas redes sociais, ok? Obrigado pessoal, até à próxima.